Ah, Lu, cê é louco. Estamos aqui de volta. De volta mais uma na vez para... Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, aqui. Ó, vem Eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas... Ai não. Ah não, velho. Vamos, vamos, agora vai. Aí não, tá trollando esse jogo aqui, esse jogo trola total. Tá me desfavorecendo. Oh! Uh, foi! Meu amigo... Tem uma coisa aqui... Tem uma coisa ali embaixo, ali, ah! Canto superior... Canto inferior... Esquerdo... Vamos, vamos, vamos, vamos... Canto inferior esquerdo ali... Ah, não, vamos reto. Tá muito difícil. Tá, tem alguma coisa pra cá. Mas eu não sei o que é. Então... Ai. Nossa, esse bicho tá subindo. Esse negócio é muito troll, velho, é muito troll, não é possível. Agora eu tô com duas chaves, em vez de uma. Tá, eu preciso pegar uma bolinha. Que vá daqui. Não tem. Ai, velho, eu tô me matando, à toa. Oh, beleza. Ah, eu vou precisar do bichinho. Vai, primeiro vou pra cá. Ó, oh, preciso do bichinho aqui, ó. Vem, bichinho. Vem, vem, vem, vem, vem. vem. Ai não, aí não bichinho ai não, aí também pulei na boca do bichinho, cê é louco vamos. vamos vamos vamos vamos filho Meu amigo ele ficou lento Ah não o tempo fica lento oh, beleza de joguei do meu Mas será que tem como fazer ele ir pra lá? Não Eu não tenho ideia se tem como fazer um bicho ir pra lá, mas... Onde eu tenho que usar essa chave, eu quero saber. Quero saber onde eu uso essa chavinha. Será pra cima? Será que não tem mais nada e é pra cima? Tá, vamos avançar logo que né? A gente precisa avançar. Theo, não acredito que eu te achei. Josefina, uau, como você? Como é bom ver você? Você está bem? Sim, estou bem. Mas estou preso nesse negócio que está décadas, você tem, você tem a sensação de que esse lugar te conhece melhor que você mesmo? Sim. Tô contando por, por você ter, ter que vir esse lado de mim. Tentei ter pedido. Espero que essa selfie tenha valido a pena. Essa selfie vale a pena, cara. Eu não deveria ficar brava, a culpa não é sua. Fico feliz que esteja bem, mas você está preso por minha causa. Agora, esse tempo mostrando a você como eu sou de verdade. Eu sou horrível. E aí, a gente está junto nessa. Precisa é de como se tudo fosse sua culpa. O que você quer dizer? Você não me prendeu nesse cristal. Talvez se estão a vida atrás de você. Mas o tempo também está baseado em mim. Para se formar, consigo sentir. Seus olhos estão me encarando. Estavam vendo de mim, eu tenho certeza. Onde eu perdi. Mas muito sua ajuda agora precisamos sua ajuda agora tudo bem pode deixar vou tirar você dessa coisa fugimos juntos assim que eu descobri como chegar até você Eu de você é a melhor esperança agora acredito em você de verdade eu espero que isso não seja um erro seu tempo está me mostrando quem eu sou de verdade então mereço isso na Alex, você precisa parar de ser tão duro consigo mesmo. Quem é Alex? mal que diz a Josefina. Mas meu comentário continua valendo. <risos> Ninguém merece isso, muito menos você. É, você tem razão, certo? Eu consegui fazer isso. Tá, ali, ó. Tem... Ó, tudo... Tudo é bem claro pra mim agora. Está bem claro, não para cá. Talvez para cá. Não, não é para cá. calma Tá tudo aberto no meio Está tudo aberto Ah, entendi. Foi Haha, <risos> a chave servia pra alguma coisa? Ai não, Bom, vamos passar essa parte aqui. É easy, é easy, ó. Nossa, velho, fui tacado na parede, isso é louco, velocidade. e De como? tá foi Estamos indo, né? Devagar e sempre, né? Tá. Ai. Ai não. Aí não, Fina. Não, eu não ignorei ele, era pra eu pisar na cabeça dele. Quero pisar. Boa, obrigado. Ai, velho. Como que eu vou fazer isso? Ó, oh, tem. tem aqui ó, oh, tem, tem duas ideias, oh, é muito fácil, é oh, simples. Ela oh, faz isso, ele quebra aquilo aí oh, eu pego aquilo vamos ver. Não chega aqui ó oh. oh, aqui ó, oh. aqui, aqui, aqui ó. Oh. Vai, vai, vai. Não, ainda não tá. Aí, foi, foi, foi, foi. Tá brincando. <risos> brincando que é isso daqui. Tá certo. Utilidade como? Ah, aqui no utilidão de tempo desperdiçado, ali. Não, não, não, não, não. Apareceu, chegamos no hotel. Então vou acabar o episódio por aqui, valeu a todos que assistiram. Top, tum, quase acabando. Dias diferentes. Tel, finalmente te encontrei. Eu sabia que você ia conseguir. Não foi fácil. Esses monstros estão mesmo vindo de dentro de mim? Por definição, uma pergunta válida. Ficaria feliz em discutir com os monstros se eles <risos> relacionam com seu eu interior. Mas no momento, meu interior está um saco cheio de ficar preso em cristal. Tá certo. Não se preocupe, eu vou tirar você daí. Ah, isso é um bom começo, mas o cristal é tipo uma expressão. A minha energia é psíquica negativa ou algo assim. É mais como a gente quebra ele. Se eu soubesse porque sou preso nessa coisa, talvez eu considerasse um jeito de sair. Mas eu não sei. Eu acho que eu não consigo decifrar essa questão enquanto a gente está preso nessa dimensão infernal. Eu tenho dizer isso, mas talvez eu tenha que até eu nem pensar nisso. Eu não vou deixar você para trás. De jeito nenhum, não. Vai me largar aqui. Eu ia dizer que talvez a gente carregar Ah Sim, eu posso fazer isso Isso é forte, hein Ah, eu quero Tem alguma coisa ali Tem não Zoeirinha Beleza, vamos lá! É, é. Jorginho Gameplays. Agora chegamos no no puzzle. Arrasou essa porta, não tinha a menor chance. <risos> Espera, como vou lidar pra com aquilo? Toma! Ai, vai ser complicado... Ai, porque ele veio pra baixo... Não! Tem que largar o tel. O tel é muito pesado, velho. Gordinho. Preciso emagrecer. Não, velho. Ufa! Nossa, isso daqui foi por por ós. Estou ajudando. <risos> boa. boa tela, boa tela. Ai, Ai velho, eu preciso do... do morango, não tem, não tem, não tenho eu passando aqui sem pegar aquele morango, meu amigo Théo. Imagina se eu passo sem pegar o Murray and Impossível, impossível. Boa! Vamos! Vamos! Vamos! Cê é louco! Consegui, morango! É nós! Ah, valeu, valeu, valeu, valeu o tempo! Ô, oh, negocinho chato! Morango chato! Agora eu tô morrendo à toa! Cê é louco! Facinho, facinho, facinho. Não tem como morar é muito fácil, é Não tem como. Não tem como, velho. Não, não tem como, não tem como. Vamos lá, ó. Basicão, ó. Ai, velho. Morrendo à toa, velho. Mas valeu, valeu, morango. Morango, muito fácil, né? O ainda falou. Agora você tá se mostrando, né? Me mostrando nada, você é louco. Morendo 300 vezes, só para morango. Mu Ai, velho, agora eu não vou passar também. Um negócio muito fácil de passar, agora eu não vou passar também. Não! <risos> é muita felicidade no morango, velho. Sonho realizado pegar o morango. Valeu tu, tu, tu uh! Isso é louco, ô moranguinho complicado beleza Nossa, tem dois em vez de um. Ai... Opa. Uh! Será que eu tá tô atravessa? Vamos ver. Atravessa, tem tá atravessa. travessa. Ó. Tacou. Tá, eu preciso fazer alguma? Ó, ah, entendi. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, Aí tá certo. Entendi, entendi, entendi. Ah, vou, vou, vou, vou, ó. ah não! Acho que a gente tá perto, eu posso sentir. Que bom que você. Que bom que a gente tá perto, porque. Eu não aguento mais. E porque eu não estou aguentando mais. Bom dia. Não, não, não, não é possível, impossível, impossível, não é possível que eu fiz isso, cara, não é possível, ai, velho. FOI! Tel Theo... Sai do... Ah não... Ah. Um olho... Tá com o Theo no olho! Ufa! Teu, eu te odeio, cara. Meu amigo. Uh. Uh. Valeu a selfies. Mas que tristeza. Nossa, foi difícil pegar aquele morango. Né? Mas valeu, valeu, valeu. Ah, conseguimos 24 morangos de 31 e mo conseguimos morrer 262. Menos que na do Senhor tiro que é a pior. Valeu por assistirem, falou pra vocês.